Queridos irmãos, que a graça, a paz de Cristo e a misericórdia do Senhor estejam sobre as nossas vidas, nesse estudo, que eu tenho certeza que Deus vai poder falar muito aos nossos corações, num momento crucial que nós estamos vivendo e todos nós precisamos entender aquilo que Deus está fazendo e qual é a nossa parte que nós precisamos fazer nesse momento. Mas antes de nós iniciarmos Eu quero Orar e também juntamente Com os irmãos que estão ouvindo E aqueles que ainda ouvirão Para que realmente Nossos corações Estejam abertos Senhor nosso Deus e Pai Nós louvamos e agradecemos A Ti pela Tua infinita graça Misericórdia e bondade que Tu nos concedes Abra Senhor O nosso entendimento Conceda-nos, Senhor, a tua graça e o perdão sobre todas as nossas falhas, nada temos de nós mesmos, carecemos, Senhor, do Espírito Santo, nos trazendo, Senhor, a luz e a revelação. Que assim, Senhor, a tua palavra possa ser enviada a cada coração e todos possam abrir a sua mente, abrir o seu coração e receber de ti, Senhor, a orientação, o ensino e a revelação da tua palavra. Coloca teus anjos ao nosso redor e em favor da tua obra, do teu propósito, senhor, nessa nesse momento, nesse estudo. E nós te agradecemos, senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Num momento de grande expectativa, de grandes transformações, há uma necessidade de nós entendermos aquilo que está acontecendo em nosso país. Prometo não falar de política, não é o propósito aqui, vou falar de história. E eu creio que nós estamos vivendo um momento de divisor de águas no nosso país. Literalmente, nós estamos no vale da decisão e estamos vivendo o divisor de águas. E desde que tudo isso começou, eu me preocupei em buscar, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, estudar a história do povo de Deus. Porque como Paulo diz, todas as coisas que foram escritas é para o nosso ensino que foram escritas. Então nós temos que aprender e entender muitas coisas que já aconteceram e o que Deus fez, e o que o povo de Deus precisou fazer qual é a posição que nós temos que tomar e há uma necessidade de nós abrirmos o nosso entendimento de permitir que o Espírito Santo nos traz luz e revelação para compreender eu vejo muitas pessoas desesperadas pessoas sem fé pelo aquilo que estão vendo mas reconheço, também estou preocupado e eu creio que qualquer um que tenha um mínimo de consciência deve estar preocupado de alguma maneira mas não preocupado a ponto de não confiar naquilo que Deus esteja fazendo eu fiz um estudo sobre o livro de reis e principalmente o livro de reis e crônicas e fiz um levantamento De 36 reis De Judá e de Israel Não sei exatamente se eu consegui Pegar todos eles Mas desses 36 reis A palavra diz assim Em 28 deles A palavra diz E eis que fizeram Eis que fez mal Perante os olhos do Senhor e apenas oito desses reis fizeram o que é reto perante os olhos do Senhor então nós temos que entender a importância que isso tem para as nossas vidas porque o que, que nós percebemos toda vez que o rei a autoridade sobre o país fazia o que era errado fazia o que era mal perante os olhos do Senhor não era apenas o rei e a sua família que padeciam em primeiro lugar, era a nação inteira que a padecia. Todo cidadão, fosse ele conivente ou não, de acordo ou não, todos, 100%, a nação padecia. E nós temos que entender mais uma coisa. Toda vez que um rei fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, a primeira coisa que acontecia era de entrar idolatria, no meio do povo. E nós não podemos nos desviar daquilo que é realmente o propósito do nosso inimigo. A primeira coisa que ele faz é tirar a adoração de Cristo e trazer a adoração para ele. Veja bem na tentação de Cristo, de Jesus lá no deserto, Satanás disse para ele, olha, todos esses reinos me foram dados e eu dou a quem eu quiser. Se prostrado, me adorares. Então tudo que Satanás sempre quis foi adoração. E ele basta fazer uma coisa, de colocar a idolatria no meio do povo, de desviar a adoração de Deus para ele, que está feito. Porque a partir dali o próprio Deus vai trazer juízo sobre a nação. Se você estudar essas situações, vai ver isso. E quando o rei fazia o que era reto perante o Senhor, a primeira providência que ele tomava era derrubar os postes ídolos, era acabar com a idolatria. E aí Deus abençoava a nação, prosperava a nação, a nação tinha paz novamente e o povo se alegrava. Nenhuma coincidência com as nossas vidas hoje Perceba bem Agora Quando a desobediência do povo Chegava a um limite Nós vemos lá Que Deus levava esse povo Para A escravidão Para servir ao inimigo Literalmente a escravidão e esses anos, simplesmente, Deus apagava da história. E eu me deparei com uma situação, rapidamente um dia eu já falei sobre isso, mas eu quero entrar um pouco mais com profundidade. Há uma situação que algumas pessoas que passam perto disso, acham que é controvérsia da Bíblia, desencontros da Palavra. Algo que a Bíblia possa se contradizer. E é nesse ponto que eu quero estudar hoje com os irmãos. Algo extremamente profundo e sério. Que a grande maioria de nós não nos damos conta. E consequentemente não nos damos conta. Daquilo que nós estamos vivendo hoje, agora, nesse dia. E nesses dias que passaram e nesses dias que estão diante de nós, as consequências disso tudo. E é exatamente para essa razão, para nós termos luz e entendimento do que Deus faz no, quando uma nação cai na idolatria, cai na desobediência, e quando seu rei, a sua autoridade, faz o que é mal perante o Senhor. Veja bem, há uma discrepância de 93 anos que Deus apagou da história de Judá e de Israel. A Bíblia não se contradiz, mas são dois fatos que dão, nos dão uma notícia completamente diferente. E se nós não tivermos a atenção e não procurar cavocar essa revelação na profundidade da palavra nós vamos achar que a Bíblia se contradiz mas isso nunca acontece, o que eventualmente acontece é nós não compreendermos aquilo que está no oculto na palavra e para isso não basta ficar no raso nós precisamos entrar na profundidade da revelação da palavra para compreender, e é isso que eu quero levar os irmãos hoje, a buscar, compreender, entender, até o momento que nós estamos vivendo hoje, no nosso país, na nossa nação. Para começar, eu quero abrir o que Paulo relatou, no seu testemunho, no livro de Atos, Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, a partir do verso 16 Então Paulo se levantou e pedindo silêncio com a mão disse Varões israelitas e os que temeis a Deus ouvi O Deus desse povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo Sendo eles estrangeiros na terra do Egito De onde os tirou com um braço poderoso Suportou-lhes os maus costumes no deserto por um espaço de 40 anos. Tome nota dos anos. E havendo destruído as sete nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Depois disso, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram o rei. E Deus lhes deu por 40 anos a Saúl, filho de Quis. E tendo deposto esse, levantou-lhes como rei a Davi. Em 2 Samuel capítulo 5, verso 4, tinha Davi, 30 anos tinha Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Primeira reis, capítulo 6, verso 37. No quarto ano, então se passaram três anos se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zíbe a questão hoje nós vamos ver desde a saída do povo do Egito até a construção do templo a construção do, do templo de Salomão quantos anos passaram desde a saída até a construção do templo, aqui nós vamos ver uma coisa bem clara 40 anos de Davi, 40 anos de Saúl, 450 anos de juízes, 40 anos no deserto e 3 anos que Salomão governou a, até o início da construção do templo. 573 anos da saída do Egito até o início da construção do templo. 573 anos mas agora vamos para aquilo que Deus relata, isso aqui foi o um relato de Paulo vamos ver o que Deus relata agora sobre o tempo 1 Reis capítulo 6 verso 1 sucedeu pois que no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel da terra do Egito e aí segue Veja bem Eu creio que muitas vezes Nós passamos por cima Desses assuntos Tão profundos E não nos damos conta E aqui não é uma coisa só para curioso Aqui é uma coisa para Para, para estudar na profundidade Segundo o relato de Paulo se passaram 573 anos desse, da saída do povo até a construção do templo segundo o relato de Deus no espírito 480 anos existe erro na bíblia? existe contradições na bíblia? onde é que ficaram os 93 anos que desapareceram aqui? e este é um ponto amados essa é a profundidade a seriedade do tempo cronológico dos homens e do tempo registrado por Deus Deus só considera aquilo que foi feito segundo o seu coração Deus para Deus um homem só tem nome e só tem registro se ele está no livro da vida caso contrário não tem Assim também é a história Então nós vemos aqui Que Deus apagou dos seus registros 93 anos Onde estão esses 93 anos? É extremamente importante nós entendermos isso E para isso Eu quero entrar em Juízes Livro de Juízes porque 93 anos, dentre esses 40 anos, 450 anos, 40 anos, mais 40 anos e 3 anos 93 anos só existe um espaço para entrar Seria nos 450 anos de Juízes E volto a dizer, Juízes é um dos livros mais tenebrosos da Bíblia Não havia lei, cada um fazia o que queria, o que achava certo e isso é uma coisa muito séria, muito profunda. Então nós vamos ver Juízes capítulo 3. Assim os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Esquecendo-se do Senhor seu Deus e servindo a Balaíns. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu na mão de Cusã, rei Sataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel Serviram Oito anos Serviram Como escravos Oito anos Por causa da desobediência Mas uma desobediência extrema Aonde a idolatria Imperava Aonde Deus não era lembrado Aonde as coisas Da palavra de Deus ficavam Totalmente esquecidas E fora do coração de todos os de todo o povo aonde as regras é, satânicas as regras contrárias aos princípios de Deus eram a lei na época e Deus entregava o povo para servir como escravo na sequência Juízes capítulo 3 verso 12 os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor Tornaram. Cada vez que o povo entrava em, em disciplina, em escravidão, chegava aquele momento do clamor. Clamava a Deus, pedia perdão, se consertava, Deus mandava livramento. Depois do livramento, aí começava a relaxar de novo. E aí, por isso que diz aqui, ó, tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei de Moab, contra Israel, por terem feito o que era mal perante os seus olhos. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moab, 18 anos. 18 anos de escravidão. Na sequência, Juízes capítulo 4. Novamente, Dezoito anos de escravidão, clamor, Senhor, livra-nos, conceda-nos, Senhor, a liberdade, a paz. E Deus concedia de novo, levantava um libertador, concedia a paz, concedia de novo o livramento. Depois que estava tudo tranquilo, tudo na paz. Mas os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E segue lá. Então os filhos de Israel chama, clamaram ao Senhor, por quanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia cruelmente os filhos de Deus. Mais 20 anos de opressão, de escravidão, de servir ao inimigo. Juízes capítulo 6, verso 1. Mas os filhos de Israel, novamente, mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por sete anos. Juízes capítulo 13, verso 1: Os filhos de Israel tomaram, tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e ele os entregou nas mãos dos filisteus por quarenta anos. Só misericórdia. Então nós vemos aqui. No cativeiro de Cusã, 8 anos. Eglon, 18 anos. Jabim, 20 anos. Midianitas, sete anos. Filisteus, 40 anos. 93 anos. 93 anos de escravidão. Por desobedecerem a direção de Deus. Darem espaço às coisas do inimigo e não as coisas de Deus De seguir doutrinas malignas Literalmente doutrinas satânicas Das trevas Esquecendo-se de Deus Resultado 93 anos de disciplina Que foram apagados da história de Israel se nós trazermos isso agora para a nossa realidade hoje no mundo, não apenas aqui no Brasil, se nós olharmos quantos anos realmente o Brasil tem diante de Deus, diante da história natural nós temos 500 e poucos anos, 522 anos, e diante de Deus quantos anos nós teríamos? Quantos anos se passaram Aonde uma autoridade do Brasil Jamais Deu honras e glórias a Deus Deus não era lembrado A idolatria Imperava total Isso é algo que nós precisamos Parar e analisar Porque nós, Isso está diante de nós Mas ultimamente O povo tem clamado e nós temos uma autoridade que tem honrado o nome do Senhor, inclusive diante do mundo diante das nações e nós vamos hoje a algo inédito por isso que eu digo assim uma coisa que com toda a convicção e desafio os irmãos a pensar sobre isso quando e onde você viu manifestações do povo. Muitas vezes aconteceram. Mas todas as manifestações que eu sei, que eu me lembro, e que eu tomei conhecimento, todas as manifestações foram para tirar uma autoridade que não correspondia àquilo que o povo ansiava e necessitava, para tirar essa autoridade. Em 2011, quem se lembra todo aquele conflito do Egito? As pessoas na rua, em, em, em manifestações, para retirar do governo uma autoridade. E assim foi por muitos lugares do mundo. Mas quando você viu uma vez, o povo em milhões na rua, para pedir, para permanecer uma autoridade no governo. Sabe me dizer alguma situação? Eu não me lembro. Então eu vejo uma coisa muito especial acontecendo na nossa nação. Que eu sempre digo, o Brasil é o Israel do Ocidente. E nós temos uma responsabilidade muito grande e eu percebo uma coisa parei para analisar isso a partir do Brasil em chamas daquele primeiro passo do avivamento que nós tivemos aqui em Novo Hamburgo a partir dali muita coisa começou a mudar e muita coisa mudou sem nós nos apercebermos mas Deus agiu e hoje nós vemos uma situação alguém de sã consciência, você não reconhece que nós estamos vivendo o maior avivamento que esse Brasil já viveu? Em qual momento de história no Brasil você consegue lembrar tanto patriotismo como nós temos hoje? Eu não recordo. Eu lembro que eu via lá fora as pessoas com a sua bandeira nacional pendurada na, na sacada na, na frente das casas e eu chegava aqui, as pessoas tinham vergonha da nossa bandeira. Tinha gente botando fogo na nossa bandeira. Tinha gente pisando em cima da nossa bandeira. Mas isso mudou. E hoje nós vemos uma manifestação patriótica como nós nunca tivemos. Nós temos uma autoridade sobre o nosso país que honra a Deus Como nós nunca tivemos E nós podemos ver que tem erros? É óbvio que tem, ninguém nega isso Mas existe uma coisa esses reis aqui Que faziam o que era mal perante os olhos do Senhor Faziam realmente o que era mal os, os oito reis que faziam o que era reto perante o Senhor, também tinham problemas. Não é que estava tudo 100%, a nação inteira continuava a ter alguns problemas. Mas no âmago, no princípio das coisas, o rei honrava a Deus, o rei temia a Deus e o povo segue o seu líder. Quando o líder tem autoridade. E aí entra mais um detalhe importante. A gente ouve falar muito que nós temos que nos submeter à autoridade. Mas, queridos, tem uma coisa muito importante que nós temos que entender: o único que concede autoridade é o autor. Só Deus dá autoridade. O nosso inimigo, ele não tem autoridade, ele tem poder. E o poder pode fazer muitas coisas sim. Nós vemos isso ao nosso redor a cada momento. O poder faz, quem tem poder faz muita coisa. Mas não autoridade. Então nós não podemos confundir autoridade com poder. Nós não podemos confundir que nós temos que aceitar um poder que é contra a autoridade. Eu não estou falando de política, eu estou falando de história. E um povo que não conhece a sua história, não consegue preparar o seu futuro. Muitos se têm ouvido. Que na igreja o pastor e ninguém pode falar de política. Queridos, falava nesses dias com um grupo de amigos. Nós podemos ter nossa preferência sobre um time de futebol e isso não afeta ninguém. A tua preferência não me afeta em nada. Nós podemos ter nossas preferências pessoais da nossa vida particular. E ninguém tem nada a ver com isso. Cada um vive do, do como quer, desde que isso não interfira na liberdade do seu próximo. Mas veja bem a sutileza de Satanás. A igreja não pode discutir política. Então me explique, quem era Davi? Ele não era um homem segundo o coração de Deus? E ele não era um político? Ele não era rei? Salomão? Salomão? Governou 40 anos, 20 anos ele governou Segundo a direção que Deus lhe havia dado Mas os outros 20 anos, o que, que ele fez? Se desviou totalmente do propósito de Deus E foi se contaminar com os demônios do mundo E Salomão diz a palavra que ele fez o que era mal perante o Senhor Daniel serviu como escravo, ele serviu ele respeitou as autoridades aonde ele estava su sujeito Mas não obedeceu em tudo Por que que Daniel, por que que a Bíblia não diz que Daniel foi rebelde por não obedecer A Bíblia não fala isso Mas Daniel não obedeceu a Dario Por isso foi jogado na cova dos leões Sadraque, Mesaque e eles não obedeceram a toda a ordem de Nabucodonosor mas eles serviam ele lá eles obedeciam ele estavam sujeitos mas em tudo que era contra a palavra de Deus eles não obedeciam então, mas a Bíblia não diz que eles eram insubmissos ou rebeldes e eles foram jogados na fornalha ardente por desobediência as leis do rei, não as leis do Senhor. Então, tem muita coisa, amados, que a gente precisa muitas vezes parar para pensar e analisar, e não sermos levados e contaminados com as coisas que o inimigo quer que nós sejamos submissos a ele. Nós temos que entender o propósito de Deus permanecer firmes e fiéis aos mandamentos do Senhor e uma das coisas hoje que nós temos já estudado também é estar com Deus em primeiro lugar é o primeiro mandamento mas nós falhamos muito também no terceiro mandamento de tomar o nome do Senhor em vão e nós precisamos parar Hoje a igreja tem um propósito extremo. Talvez nunca na história da nossa nação, eu falo, e também do mundo, nunca na história a igreja teve uma importância tão vital como tem hoje. Porque a única entidade que vai lutar contra as trevas é a igreja. O mundo ímpio não luta contra as trevas. Mas a igreja tem posição, tem autoridade delegada por Cristo e tem posição de autoridade para lutar pela verdade. E nós não podemos nos negar isso. Isso é extremamente importante. E me constrangeu muito quando eu percebi que na contabilidade de Deus... Foram riscados 93 anos. Se nós olharmos para dentro de nós, nós temos um, uma idade cronológica, mas diante de Deus, qual, qual é a nossa idade, nosso tempo diante de Deus? Nós precisamos observar isso com muita seriedade, com muito temor, e hoje eu louvo a Deus. Mas louva a Deus pela audácia que Ele tem dado ao povo para discernir e começar a separar o joio do trigo. Para discernir o momento que nós estamos vivendo. A ponto de milhões de pessoas irem para as ruas para manifestar e pedir pela verdade pedir para que o padrão divino permaneça e não o padrão das trevas obviamente não podemos nos levantar é, é, contra as pessoas, nossa luta não é contra carne e sangue sabemos disso mas em oração, em posição em atitude, em caráter precisamos sim Lutar pela nossa nação e para que Deus honre, prospere a nação. Porque se você estudar, por exemplo, 2 Crônicas capítulo 20, onde Josafá estava na iminência de enfrentar uma guerra contra três exércitos mais poderosos do que ele. Ele não tinha a mínima chance de vencer essa, essa guerra. Mas Deus chegou e mandou ele orar, jejuar, clamar, adorar o Senhor. Josafá, essa peleja não é tua, mas é minha. Para e vê-lhe. E hoje eu tenho clamado para que isso aconteça. Para que Deus tome a peleja da nossa nação. Que Deus tome essa peleja, porque o Brasil foi consagrado a Cristo. Nesse dia alguém me disse, mas lá na Constituição isso não foi registrado ainda. Não importa, essa Constituição é humana, não importa o que está lá e o deixa de estar lá. O que importa é aquilo que foi declarado, o Brasil é do Senhor Jesus a autoridade do Brasil é Deus. Isso é importante. E Deus não vai deixar isso passar em branco. Ele vai, ele tem a autoridade. Veja bem, na questão da autoridade e do poder, só para nós entendermos uma coisa, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado pelo diabo, uma das coisas que o diabo disse para Jesus Está vendo todos esses reinos Eles me foram dados E eu dou a quem eu quiser Se prostrado me adorares Jesus obviamente não cedeu E diz a palavra que O diabo o deixou até momento oportuno E eu tenho visto E com Tento imaginar Esse momento oportuno Nós estamos vivendo hoje na iminência Do retorno de Cristo Na iminência do arrebatamento Obviamente que antes disso tem muita coisa Que precisa acontecer E nós já estamos Vendo as dores de parto O prenúncio disso Que está para acontecer Nós né? estamos Está diante dos nossos olhos. E não é por acaso que nós falamos. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E se nós olharmos lá em Êxodo. Nós vamos ver. Em Isaías também fala. Mas em Êxodo nós vamos ver que. Deus ordenou a Moisés. Deixar cidades de refúgio. Para que houvessem lugares. Aonde quem necessitasse de alguma forma de refúgio, pudesse se refugiar sem ser incomodado. E eu vejo o Brasil hoje como um país refúgio. Se nós permanecermos dentro da liberdade, dentro da, da honrando Deus como tem sido nesses últimos anos. Com a autoridade que Deus nos deu. Então é importante... Nós vamos ver gente do mundo inteiro se refugiando aqui na nossa nação. Nós temos investidores do mundo inteiro que querem vir para cá. E ainda neste momento estão aguardando as definições. Mas eu creio por fé, eu creio que Deus está no controle de tudo. E Deus vai trazer livramento para a nossa nação. Mas, mas... Há uma perseverança necessária para todo o povo. E uma perseverança não na nossa teimosia, mas uma perseverança em cima da palavra, da promessa do Senhor, das profecias que nós temos. Esta é a perseverança que nós temos que ter. E uma perseverança dentro de um genuíno e sincero arrependimento. Onde eu e onde nós temos negligenciado as coisas de Deus para que Deus chegue naquele momento lá e apague, passe uma borracha em cima de muitos dos nossos anos, assim como Ele fez aqui, precisamos analisar isso e precisamos entender qual é o verdadeiro propósito, qual é o verdadeiro sentido que nós temos hoje, aí nós se perguntamos, mas como é possível, Alguém inteligente que até estudou, tem conhecimento de realidade. Como que pode compactuar com, essa, com as trevas e com uma doutrina completamente estranha a palavra de Deus? Muito simples. Basta ler Romanos capítulo 1. E Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Por quê? Ah, só porque está dentro da igreja, só porque um dia leu a Bíblia ele é um verdadeiro seguidor de Cristo um discípulo de Cristo não necessariamente então Deus ele vai sondar o coração e a palavra diz lá em Romanos que Deus cegou o entendimento dos incrédulos para não compreenderem as escrituras e nós quando nós vemos isso, a gente entende por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de aceitar uma verdade cristalina escancarada diante dos olhos. Mas nós precisamos orar e clamar, jejuar por essas pessoas, mas principalmente pela nação e pelas nossas autoridades que estão debaixo da autoridade suprema do Senhor. Quando o povo de Deus estava em batalha violenta E Moisés estendia a mão sobre o povo O povo prevalecia Mas as mãos de Moisés cansavam E ele relaxava um pouco Naquela hora o um inimigo avançava Foi necessário Arão e Ur levantar os braços Sustentar as mãos de Moisés Talvez eu e você sejamos os Arão e Ur que precisamos sustentar as mãos do nosso Moisés para que ele possa permanecer com as mãos levantadas para abençoar a nossa nação para estar debaixo da unção do Espírito de Deus para que a batalha seja vencida não pela nossa força jamais será pelas nossas forças mas será sim pela unção do Espírito Santo Será vencida pelo sangue do Cordeiro, pelo, pela Palavra, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus as três armas mais poderosas que qualquer um de nós pode ter. A Palavra, nós temos todos os dias à nossa disposição, o nome de Jesus não pode ser tomado em vão, mas o nome de Jesus. A palavra diz que diante do seu nome todos os joelhos se dobram nos céus, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus. E o sangue do cordeiro, o sangue de Jesus foi colocado nos umbrais. lá no Egito e o anjo da morte não podia tocar. Nós precisamos a cada dia sermos soldados de elite. Procurassem nos armar com as armas espirituais, entendendo o momento que nós estamos vivendo, entendendo que nós estamos no vale da decisão. Joel 2:28. 2:14. E nós precisamos entender que a cada momento a perseverança se torna necessária em nossa vida creio que se você meditar nisso que tem sido ministrado agora muita coisa vai mudar no teu coração por isso eu peço a Deus que abra o teu entendimento eu peço a Deus que ele nos traga temor e uma profunda reverência diante do seu nome, para que a nossa nação, seja livre, de toda a malignidade das trevas, e nós possamos sim, ser uma nação refúgio, para muitos oprimidos, que estarão chegando, uma nação celeiro, para suprir as necessidades, de muitos que terão essa necessidade, que em nome de Jesus, Jesus, a palavra seja firme em nosso coração que o nome de Jesus seja revelado em nosso coração para podermos usar esse nome com autoridade que o sangue do Cordeiro seja sobre todos os nossos umbrais sobre a igreja sobre os pastores, sobre os líderes e também sobre os nossos líderes da nação, que o sangue do Cordeiro seja sobre eles e nós possamos prosseguir rumo ao alvo, aguardando o verdadeiro avivamento que virá na sequência, aonde então sim, prodígios e maravilhas Deus vai fazer na nossa nação. Que o Senhor abençoe ricamente a todos. E até uma próxima.